Páscoa, a gente não vai deixar o, o vizinho do Japão pra, pra outro dia, né? Porque a gente não pode deixar passar esse dia tão especial de Páscoa. O coelho oficial já passou, que depois a gente vai mostrar a pegada dele de verde. Não sei como a pegada dele é verde. Será que ele é palmeirense? Não sei, mas não sei que eu também sou. A gente vai fazer esse ovo aqui, a gente vai fazer Um pirulito eu... de coelho Um pirulito Normal E um Um ovinho pra gente Comer Quem tá te ajudando hoje, Breno? Com certeza, mas não, porque eu não gosto de chocolate Breno É, o Breno só gosta de chocolate branco Então quem vai ajudar ele hoje é o Lorenzo Que é o irmão dele E vai comer tudo, né, Lolo? Dá um oi pra galera, Lolo Oi galera é assim, Loreno? Fecha! Sim. Galera, voltamos Agora vamos montar o chocolate A gente já fez esse Só que a Catarina comeu, a minha irmã Mas vamos fazer de novo, né? Assim que é a vida de De, um, de uma criança de verdade O gente Ai, que bonito Eu tenho chocolate eu tenho que tentar fazer isso daqui, mas tudo bem. Não vai dar. Não vai dar. Isso é tá muito, muito ruim pra mim. Porque Deus eu odeio chocolate. Você odeia chocolate não. Você deixa chocolate preto. É... Você gosta do chocolate? Na verdade, chocolate branco tem 0% de cacau. Não é chocolate. Mas é o que você gosta, né? É. Por isso que eu não gosto de chocolate Uou, Acho que tá acho bom, que bom, hein? Agora vai o que aí? Granulado. granulado Não, é o palito Eu queria granulado é bom, hein? Esse é palito, nossa, palito é mesmo? Nossa, a gente tem que afundar o palito aqui, ó hum, que delícia Tá me dando água na boca Tá me dando fogo na boca Fogo na boca? A gente já fez esse tomando de cheiro de chá aqui. E o próximo, qual é? Eu vou fazer esse ovo aqui. Esse ovo vai ser bonitinho até. A gente tá aprendendo a fazer ovo no canal. Vocês podem até fazer em casa. Seu... Mas ajuda -se com o seu papai e com a sua mamãe. Porque essa parte aqui, essa é que vocês podem fazer. Mas a parte de cortar o chocolate e derreter, pede pro papai e pra mamãe. Viu, gente? Isso. não podem, Pode estar... É perigoso. Até minha, minha mãe que fez isso. Se mostra, mãe. É sério. Se mostra, mãe. Depois. Tá bom. No final do vídeo eu prometo que eles vão se mostrar. <risos> eu prometo, gente. Né, mãe? Tá bom. Vamos ver. Vai ser uma Sim. surpresa. Se, será que eles vão gostar do seu rosto, mãe? Não sei. Agora você arruma com a outra... Pra fazer a forminha do, do ovinho. Precisa tem que encher? Não, negócio. acho que tá bom esse. Não. Oh. Agora você tem que arrumar com a outra, pra arrumar o ladinho dele. Isso? Isso. Nossa, virou uma piscina isso aí. <risos> Ninguém vai conseguir morder isso quando tiver duro. Então esse já foi, depois a gente vai mostrar o resultado. Põe lá que a gente vai colocar na geladeira depois. Gente, a gente só, só tá fazendo a festa de Páscoa. A gente vai jantar todo mundo junto e eu tô fazer isso aqui agora. Esse é do que? Coelho. Oi, de coelho. De coelho. Vou deixar ele aqui, ó. Esse daqui tem, tem bastante cuidado, né, mãe? Isso. Hum, porque tem que ficar perfeitinho isso daqui. Vamos ver se vai parecer um coelho mesmo. Será que fica a boca, né? Não sei. Eu quero só ver como é que vai ficar. Se ficar, vou fazer ovo. Aí a gente Ui. vai ter que chamar o Lorenzo, é por mão do Breno, pra provar, porque o Breno não come chocolate preto. Não tem quem faça ele comer. É. Nem se o coelhinho da Páscoa viesse aqui pedir pra ele, ele não ia comer. Uhum. Não tem jeito. Eu ia trollar e ele só falar, ah, eu vou comer Mas isso até que ir embora <risos> Ele vai embora, daí ele vai ver na câmera dele dando daí eu não vou comer Nossa Agora você espalha com o outro Coloca o palitinho Uai, Que delícia Delícia de fazer, né? Ai, que susto. <risos> é a Zoé, gente É a minha cachorra Susto, filha da mãe Essa Zoé tá maluca Vai, espalha tá meio... por cima. Neita. Até derrubou o <risos> <minha casa. risos> Será que vai ficar? Tô achando que tá meio... Complicado. Uhum. Mas eu acho que vai dar certo sim É, eu acho também tá Então esse também já foi Nossa, já Agora um... chegou é, a parte o que vocês mais esperavam oh, Esse daí eu quero só ver Esse aí você pode virar ele em cima Que, é que a mãe ajuda Tira a colher Nossa, que meleca Meu Deus Alguém me ajuda? Põe a colher na mesa, pode pôr Depois a gente vai lamber toda essa mesa, gente Eu não vou lamber não Eu lambo Lá meu irmão também, meu pai também Ai meu Deus Esse hum. vai ser Deixa eu te ajudar a tirar uma de, de dentro hum. Gente, eu vou até mostrar pro meu primo Ele vai ficar encantado Ele vai querer fazer todos os vídeos de comida comigo Agora chega, agora espalha ele Não, vou fazer muito mais Ih, acabou o chocolate, gente, já era Não, agora é só você espalhar acabou. Nossa, errei feio hum. Agora tá melhor Agora vocês tem que espalhar Ai. assim, ó Você tem que espalhar espalhar, espalhar pelas beiradas Nossa, ficou duro, Entendeu? Então, não, eu assim, ó. Isso, ó. Viu? Aprendi uma técnica uh. Nova Sem querer é. Eu Foi sem querer Uau. Será que vai ficar um chocolate de verdade, gente? Igual do Coelhinho da Páscoa? Não sei Posso falar o que vocês fizeram Pra nos enganar do Coelhinho da Páscoa? Não foi eu que fiz Foi Eu vou mostrar depois pra vocês Um trecho do, da gente achando os ovos de Páscoa Oficial Do gente, Coelho mesmo Não, não foi do Coelho, eu vi eu vi tudo, eu vi tudo. Vai, arruma esse ovo. Ó, oh, gente, pra vocês terem ideia, eu tava passando ali, com a Gabi, eu vi em cima do armário a tinta que, eu, que a minha mãe usava. Bem verde, igual a pata que tava no chão. Verde. Então, eu descobri. O corpo da tá quase Ah! Que bosta. Pronto, vamos fazer aqui. Gente, eu acho que a Nossa. gente vai colocar na geladeira. Melhor você fazer assim, ó. ó. A gente ó. vai colocar na geladeira. Agora parece um... Galera, a gente vai colocar na geladeira e daí a gente mostra o resultado. Galerinha, voltei. A gente tá fazendo agora os ovos de chocolate os pirulitos Tá bem legal. Eu, tô... eu vou deixar isso daqui por último que eu tô bem animado. A gente vai... Tem esse daqui de, de bolinha Tem esse daqui de coelho Que eu, que eu tô mais curioso Esse daqui Que eu, vai ser difícil pra tirar, hein Então vamos começar pelo de bolinha que Tá mais fácil de tirar Uou, Gente, a parte de trás ficou muito da hora Prova, Lolo hum, Caraca, é bom? é Agora, gente já que gente, o meu irmão tá fe, gostou do negócio, e pirulito, esqueci, a gente vai abrir do coelho. Mostra será, como é que ficou a frente do coelho. Será que brejo. vai ficar com cara de coelho? Uou! Olha isso, galera! Tá Mostra mais aqui perto, Breno. Tá muito legal, gente. Olha isso. Olha, ficou a carinha perfeita. Ficou a carinha perfeita. Prova o coelhinho, Lolo. Nossa, eu vou guardar isso pra sempre, gente Ó, oh, o Lolo comeu a orelhinha do coelho Tá gostoso, Lolo? Agora não vou ter mais Páscoa Não Agora vai a parte mais difícil não. É... Gente Desculpa, não, não. o não, não. Que que eu é faço Como eu vou fazer? Tenta tirar Eu morri tão um pouco nisso E Ai, Gente, tá duro ah. Gente, eu vou dar um corte aqui rapidinho, só pra mim. Não, eu vou te ajudar. Aqui. Ai, então tá bom. Não, não quebra, não quebra. Eu quero mostrar pra vocês. Vixe, eu acho que esse não vai ter jeito, hein? Esse vai quebrar. É. Mas não tem problema. Foi a nossa primeira vez. É, quebrou. Quebrou. Ih, quebrou. Esse aqui não deu certo. Ai, gente. Mas me... dá, pra dá, dá pra comer. Dá. Agora tenta o um grandão. Nossa, agora é todo curioso. O que vocês mais esperaram, galera? Isso, aperta assim. Ah! Quer que a mãe ajude? Quero. vai uhum. ver. Uhum. A gente consegue. Sem quebrar, vai ser difícil. Hum, vai quebrar tudo. Que Se aquele pequenininho não deu certo, imagina esse daqui. Imagina grande, né? Nossa. Galera. Ixi, eu acho que esse vai quebrar também, hein? Quebrar tudo, vai virar um chocolate mesmo. Ih, já era, Breno. Já era. Mas também dá pra comer. É. Mas esse também tá é não Tá molinho, esse, dá pra quebrar. É porque a gente fez ficou muito fino. Daí, né? Na próxima Páscoa a gente acerta. É. Vamos jogar aqui, ó. Todos os quebrados. Ai. Posso? O ovo grudou. Nossa, quebrou tudo, gente. Olha isso. Fez uma linha de sopa. Isso aí, galera. Só o que deu certo é o pirulitos, né? Mas eu acho que ele morreu. É. Mas o ovo não deu certo. Eu prometo. prometo. Juro, juro. Até a morte da minha mãe que Nossa. eu vou fazer um ovo certo. Na próxima Jugo. Páscoa vai dar certo. Nossa, vai dar certo, porque é o primeiro vídeo, né? É o, primeiro o pirulito ficou Páscoa. bem bonito, ó. É, ficou bastante legal. Mas eu acho que, ó, esse daqui tá que meu o meu irmão não mordeu, ó, tá bonitinho. É, ficou certinho. Ficou certinho. Tem até a carinha dele, ó. Que fofo. E Oi. se inscreve no canal, gente. E foi isso, o vídeo Compartilha o vídeo. Não sim, sim. esquece de deixar o like, se é. inscreve no canal, abaixa as redes sociais e falou, fui! O que tem pegada aqui? Nossa. Ele também tá sem oh, pulou. Ô Lorenzo ele E agora? O coelho pulou a janelinha Ele, ele, ele, ele vem daqui Ô ah, coelho Vá, Vem aqui Vamos procurar o ovo Vamos procurar o ovo, Lorenzo Eu tenho uma pegada De que que é essa pegada? Eu tava na feira É de quem? O coelho tem vergonha, escondeu! O que que é isso? O que que é isso? O coelho deixou pra você? Ei! O pessoal que é branco! Porque o branco é meu! Você pediu branco pro coelho? Que legal! Deixa eu ver, Breno. Seu ovo tá pesado? Tá pesado! Vamos ver! Abre ele. O que que tem dentro dele? Nossa! O <risos> que que é isso? É pontonita, meu! Cabeça de macaco? Não! Que bala que é essa aí? É, é. Bala de bruxa! Hum... Você vai dividir com seus irmãos? Não! É Como não? Deus. Até parece... Pode pegar um mais! Ó... Para você dois.